Oh, the They're back to the to answer the boundary challenges. Is it their fate or just bloody coincidence? Shall be clear as these powers will be as one. Now, the fourth phase is about to... King of Fighters 97, Story 4, Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters 97! Is heaven! Vou escolher aqui um trio da pesada! Se é a primeira vez que está por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, que é pra não perder os próximos vídeos... E ação começando aqui com o trio do Fatal Fury. Hey, come on, come on. E é isso aí ha, moleque. Muito bem, Terry fora de combate Quem já me conhece sabe que o Shang é o salva vidas Desde a época dos fliperamas E agora, Andy <risos> Vamos lá, acabe com ele Vai, Vai, vai, vai Beleza. Vem de fora. Uh -oh. Winner is 10. E agora U. Não comando U. Round U. Ready Go isso! Pra que tanta agressividade? <risos> Vai, pega, pega! Pegou! E já emenda no outro! Beleza! E aí? Bateu aquela vontade de jogar? Então considere participar de um vídeo comigo. A partir desse vídeo você já pode participar, é só entrar em contato. E agora, Billy oh. is E agora, Mary. Comecei a treinar com a Blue Mary esses dias. <SILENCIO> Pega ele! Isso! Beleza! Lembrando que eu sou um jogador casual, então não tenha medo, não há restrição. Qualquer inscrito que queira participar dos vídeos será muito bem-vindo. E agora o trio da Atena, o Psycho Soldiers. Atena, Atena fora de combate E agora a Shin É até sacanagem botar um velhinho contra o, o Shen Acabe com ele Vai, vai, vai <risos> Que que que que um que que é que e agora quem sou? Sei lá. Round isso bloqueia. E Não é hora de comer não eu Olê eu agora! agora Satellite, New Smith One. E agora, os trilhos das garotas. Shizuru! Shizuru era sub-chefe no 96. Shizuru! Agora mais tiranui. Cadátero <fixan> sai. Lound tu. Lady. yup, e agora quem? Ai Round go. droga. Sai, sai. Eu oh. ah, droga. Eu. Ai, ai. Droga. Ah, VOCÊ ME PAGA! Tá pensando o que? Rapadura é doce, mas não é mole, não! E agora os Ikari Warriors! Começando pela Leona sim, sim, sim. Uh, vai, vai, Calma, calma, calma. Round one. Ready. Go. E toma! E vista, querida! E agora o uh -oh. HAL! Have... Uh -oh. Round two. Ready, go. Opa! Isso não funciona comigo. Ah! K. O. <risos> winner tem. E agora Clark. Round free. Lady. Go. <risos> Próximo! Winner. E agora o trio do Japão! essa luta promete. Round. Só foi por pouco, hein? O. Wow. Yes, you know. E agora aqui ó. Oh. Round two. <fixos> E agora, Benimaru! Round 3 Ready? Go! Vamos lá. Vamos lá. Vamos! Vamos lá. É isso aí, conseguimos! Winner! Congratulations! o que? O que significa isso? E agora, Yuri! Toca! Opa! Ai caramba! Ai caramba! Vamos lá, trio Orochi. Aqui vamos nós. Começando pelo Chris. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, Round 1. Vamos lá. Vamos Me. <risos> e agora Cherry. Porifique Opa! Vem pra cima, vem, vem, vem Isso <risos> Chocante, não? E agora, o desafio máximo Não pode ser Chegamos tão longe! Não é pra perder! Eu não posso perder pra você! Que beleza! Conseguimos! E agora, a batalha final! Orochi! <risos> Vamos lá, todo cuidado é pouco round one they go Ai caramba ai caramba calma calma agora e é isso aí lembrando que a partir desse vídeo você pode já me chamar para jogar contatos na descrição do vídeo então é isso muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima Congratulations!